Você sempre quis começar a meditar, mas nunca soube por onde começar? Então, nesse vídeo eu vou contar para você como que eu comecei a meditar e algumas dicas para que você possa iniciar essa jornada aí. Fala galera, estou falando aqui de Bondi Beach, um apezinho animal que a gente arranjou no Airbnb, se liga na varanda, e resolvi fazer esse vídeo porque uma galera me pergunta ''Yamas, como que eu começo a meditar? Como é que foi pra você? Porra, tem aplicativo? Como que eu faço? É muito pensamento? Já tentei, não consegui continuar?'' Enfim. É muito simples, é algo que muitas vezes a gente cria uma complexidade maior do que ela existe mesmo, mas eu vou contar alguns passos iniciais aí que podem te ajudar. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ative ali as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Então, primeiro passo, você tem que saber o porquê de você querer meditar. A meditação já é estudada aí por vários anos, tem muito registro na medicina, que mostra todos os benefícios. Para mim, eu vejo uma questão de diminuição do estresse, diminuição de ansiedade, conexão comigo, conexão com o universo, conexão com a natureza. Então são vários pontos aí que me trazem um bem-estar muito legal. Eu comecei a meditar já tem mais ou menos uns três anos e posso te dizer que é a minha prática diária, faz parte do meu ritual matinal e não tem um dia que eu passe sem meditar. Hoje eu medito 40 minutos, tenho vários exercícios de respiração, visualização, mas óbvio que não foi assim desde o início. Eu comecei bem devagarinho, comecei com cinco minutos, o importante era sempre desenvolver um hábito e eu utilizava aplicativos no início. Então se você quiser começar, uma das melhores formas é escolher um aplicativo e seguir as meditações guiadas, porque lá elas vão te ensinando o passo a passo, seja em termos de respiração, seja em termos de criação do ritmo, seja aonde focar. O que que acontece com a galera que tenta começar a meditar e se perde e acaba parando logo no início? É porque quando a gente vai criar esse momento mais contemplativo e tranquilo, é muito pensamento na cabeça. E a gente acha que meditar é zerar os pensamentos. Cara, isso não existe. Talvez o um monge budista lá no Nepal depois de 60 anos flutuando, né, com uma energia incrível, ele consiga fazer isso, Mas mortais como a gente, a gente tem muita preocupação, muito pensamentozinho, muita vozinha interna e isso acaba nos atrapalhando para entrar nesse estado mais tranquilo. Então, primeira coisa, não tente lutar contra os pensamentos. Os pensamentos vão estar presentes na meditação e a ideia é que você possa adotar uma atitude muito mais de observador do que lutar contra eles. E uma analogia legal é você pensar assim, os pensamentos são um monte de macaquinhos pulando de galho em galho numa floresta e você, como observador, vai se tornar uma águia. Então imagina você, durante a meditação, uma águia, pulando no céu e olhando lá pra baixo na floresta, um monte de pensamento, um monte de macaquinho, e tá ok, você não precisa se alterar, você não precisa tentar acabar com esses macaquinhos pulando de galho em galho, simplesmente adote uma postura de observação. E alguns aplicativos que vão te ajudar nessa pegada, eu utilizava, por exemplo, Headspace, que tem ali 10 meditações de 10 minutos, numa pegada mais de mindfulness, de graça, que você pode iniciar para saber se é o ritmo que você gosta. Outro aplicativo que me ajudou muito foi o Calm, né, de calma em inglês, e lá tinha opções também só com sonzinho de fundo, é, outras meditações mais longas, guiadas, meditações né, com focos específicos sobre generosidade, sobre amor próprio. Então, tem várias coisas, mas o importante é você começar a desenvolver o hábito, começar a experimentar o que funciona para ti. E um ponto importante é a respiração. Você vai entender em várias técnicas de meditação, que a respiração é o ponto principal, onde você vai tirar o foco de todo o resto, de todos esses pensamentos e focar na respiração, no ritmo da inspiração e da expiração, focar em parte do seu corpo, então o Mindfulness te traz muito essa questão do estado presente, de você ter presença plena ali no momento e não ficar levando o seu pensamento pro futuro ou pro passado, porque uma das coisas que criam mais ansiedade na nossa vida é a gente viver um momento que não é presente, a gente ficar vivendo momentos futuros, que ainda não são realidade, então a respiração vai te trazer para esse foco ao presente. E uma outra forma de você iniciar também é fazer um curso, por exemplo, eu fiz lá no início quando eu tinha interesse para entender um pouquinho mais, eu fiz um curso de fim de semana, foram três dias de duas horas, eu acho, por dia, sexta, sábado e domingo, na arte do viver, e eu acredito que eles estejam presentes aí no Brasil inteiro, então esse tipo de curso vai te ensinar um pouquinho das técnicas de respiração, algumas práticas aí para você entender o porquê, a história, você vai poder conversar com uma galera que já pratica isso muito tempo e assim vai te dar uma base inicial para você começar a praticar também. E o importante não é você começar querendo ser já o giraia da meditação, ficar uma hora por dia ali em estado super contemplativo tal. Cara, começa devagar, um minutinho por dia. 3 minutos, cinco minutos, vai aumentando progressivamente em função da segurança e do conforto que você vai adquirindo ao praticar cada vez mais. Então, como tudo na vida, isso é treinamento, não já tente chegar lá na frente se você está no início. Então, comece desenvolvendo esse mini hábito, porque os mini hábitos, se você fizer de forma resiliente, pelo menos 21 dias, depois passa para 60 dias e assim por diante, você vai criar isso em você e aí daí vai ficar muito mais fácil. Eu já faço isso há três anos e no início, que era cinco minutos, hoje já são 40 minutos e para mim é um hábito fundamental para iniciar o meu dia. Sem a minha meditação eu não me sinto energizado, eu não me sinto revigorado para iniciar de cabeça equilibrada e firme. E uma questão importante também é se mantenha com o estado de exploração. Descubra coisas, estude, vivencie si novas coisas, porque isso vai te abrir a cabeça para um mundo super novo que vai te abrir novas portas e é infinito. Você vai se conectar para um lado mais da espiritualidade, para um lado da performance, tem várias coisas relacionadas a essa prática milenar aí, então se põe em movimento, comece devagar, use coisas aí para te ajudar, como aplicativos, pequenos cursos e tal, mas acima de tudo, mantenha o hábito. Então é isso, galera, espero que tenha gostado aí dessas breves dicas, esse é um mundo novo, continue pesquisando, continue explorando, se você quiser ver outros vídeos com essa pegada, é só dar uma olhadinha aqui do lado, e lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo aí com a galera que esteja nessa busca aí para começar a meditar na vida também. Então, valeu, galera! Até a próxima!